Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Cano Nobre vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, meus amigos, mais um gameplay de alto nível aqui que eu tô trazendo pra vocês Lá do canal Flawless Deku, que teve a oportunidade lá de estar na Evo, acompanhar lá as partidas de Street Fighter 6 no stand que eles levaram pro evento e tal e ele fez algumas capturas, cara, bem interessantes, até com o próprio celular mesmo da tela, assim, de alguns jogadores lá desempenhando com os personagens do game e, olha, esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje, que ele capturou e postou lá no canal dele eu vou deixar, inclusive, o link do comentário... do comentário não, do canal do cara no comentário fixado aqui pra vocês conferirem depois, dar uma força lá também cara, esse Jamie que esse cara vai jogar aqui, que eu vou mostrar pra vocês. O bicho é absurdo, velho. Até agora eu acho que eu nunca vi um gameplay tão louco, igual desse game que a gente vai mostrar aqui pra vocês. Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, principalmente de Street Fighter 6. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E lembrem-se da Brasil Game Show 2022. que está chegando aí. Acontecerá entre os dias 6 e 12 de outubro. Teremos lá BGS Talks, teremos lá campeonatos também para poder conferir, entre outras atrações. E nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias para poder conferir estas novidades e principalmente dar um abraço em você querido inscrito, então vai ser muito da hora, queremos ver todos vocês lá. Vamos lá então meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui ó, vocês podem ver ó, que essa captura não é a do jogo em si, porque como estava no stand da Evo lá, não tinha como a galera pegar a placa de captura, inserir lá e fazer essas capturas para a gente poder né, ver o gameplay como deve ser visto. Então muita gente aproveitou pra poder pegar a câmera do celular mesmo E capturar esses momentos, inclusive esse daqui, né? Então a gente vai ver sem som mesmo Porque é barulho basicamente da galera apertando o botão Não tem som de jogo A gente vai ficar com essa trilha de fundo E a gente vai comentando aqui Mas esse especialmente eu trouxe por conta do gameplay do Jamie, mano Bora dar uma conferida pra vocês sentirem do que eu tô falando aqui, ó Ó, começamos ali, ó Ryuzão contra o Jamie, olha só, mano, a noção de espaçamento desse cara que tá jogando com o Jamie As oportunidades que ele aproveita pra poder usar aquela bebidinha poder dar uma, um boost, né, vamos dizer assim, no personagem também, ó Por enquanto ele tá de buenas ali, tomou alguns Hadouken, já conseguiu uma conversão legal ali, ó Só controlando espaço, tá vendo? Estudando o oponente, esperando as oportunidades aí, ó Ótima conversão com golpe low ali, utilizou o Drive Rush, já emendou um combo de 10 hits ali, rapaz, ó já tá botando aquela pressão no Ryu, mais um Drive Rush ali, ó, botando pressão, fazendo aquele pequeno espaçamento ali, ó pra poder ver se ele dá um, um baitzinho ali no agarrando o cara, poder punir logo depois, né? E a gente pode ver que agora o Jimmy tá dominando extremamente a partida, cara Esse rapaz que tá jogando com o personagem, ele tem muita noção, entendeu? O Flawless aqui, que é o esse vídeo que a gente tá assistindo do canal, né? Eu não lembro se ele comenta, acho que não comenta nada não, porque é só som dos caras apertando o botão basicamente quem é que tá jogando? Mas a gente pode ver, mano, o desempenho aí, ó. Do cara que tá jogando de Jamie, ó. Ele já tá botando aquela pressão absurda no Ryu, que tá no canto. Tá tentando sair de todo jeito. Ele sempre aproveita as oportunidades de poder mandar bebidinha. Já tá com três ali já, ó. Mas o quarto já ativou o boostzinho aí do Jamie, ó. Ótimo antiaéreo ali agora, botando aquela pressão. Mais um drive rush e agora emendando com um agarrão. E logo depois um combo. Não foi agarrão não, foi combo mesmo. Até confundi, ó. E olha quando o Jamie tá bufado... A diferença que dá em termos assim dos combos, mais hits e tal, um pouco mais de dano Rapaz, o cara sabe muito bem jogar de Jaime, mano Muito bem mesmo, ó Começamos aí mais uma luta Essa ali o Jaime acabou levando a melhor É a excelente conversão ali agora Já mandou ali das bebidinhas, já tá com duas Aproveitou a oportunidade de poder punir com um golpe low. Excelente Drive Impact do Ryu ele poder sair do canto. Não conseguiu a conversão completa. Jamie vai pra trás. Tenta Drive Impact. Não conseguiu nada. Excelente agarrão pro Ryu agora. Mais um Drive Impact agora por parte do Jamie. Lá vem a conversão, meus amigos, ó. Combinho ali. Conseguiu uma boa quantidade de dano. E Drive Impact versus Drive Impact. Com o Ryu levando a melhor. E agora ele conseguiu uma conversão boa, cara. Conversão completa ali, ó. Só que o um super esperto. Consegue uma bela conversão no ar. Olha esse combo, irmão. Quando ele tá com esse boost das bebidinhas dele ativado, cara, o barato fica louco, não tem jeito, fica louco o negócio Ó, fez um overhead ali, eu acho que esse golpe do Jamie é um overhead, deixa eu ver só se a qualidade tá boa aqui, pessoal, né, já tá no 1080p já É porque realmente a câmera, né, a questão da imagem ali que ele tá pegando e tal Inclusive, se vocês verem no canal do Flawless, é, tá mais afastado o, o monitor que tá rolando o game, aqui, como eu tô gravando direto do OBS eu dei uma ampliada, saca? Pra poder ficar mais próximo aí, vocês conseguirem ver. Agora o Ryu ali tá fazendo o seu zoninzinho, tentando alguma coisa ali com o Jamie. Nossa senhora, errou muito ali agora esse anti-aéreo. E olha essa conversão sensacional do Jamie, cara. Ele tá fazendo alguns combos aí, que até o momento a gente não tinha visto, sabe? De jogador do Jamie fazendo. Então, assim, é algo extremamente impressionante, assim, ao meu ver, saca? Um jogo que tá no estado alfa, vamos dizer. E já tem um cara nesse nível aí Deve ser alguém que é muito experiente em Street Fighter 4, Street Fighter 5, alguma coisa do gênero, manja? Mas sim, partidas de alto nível rolando aqui, cara Assim, o player do Ryu, apesar dele estar tá tomando um salve aqui, né, do Jaime A gente pode ver também que ele tenta buscar as oportunidades Ele trabalha ali o Futs, sabe? Observando o que, que o Jamie tá fazendo Só que o player de Jaime, ele tá bem mais esperto nesse sentido, vamos dizer lá, ó Espera, analisa as oportunidades Já mandou aquele, aquela voadorinha overhead ali Defendido pelo Ryu Acabou não conseguindo a conversão ali Teve uma troca pros dois lados Ó, tentou ali o cross-up ali Muito bem defendido pelo Ryu O que ali amplificado O Jamie tá no canto ali agora Na situação complicada Conseguiu sair muito bem Depois de dois jabs ali embaixo Ó, já mandou aquela bebidinha ali Já tá com duas Mandou o Drive Impact Colou o Jamie na parede ali agora Excelente conversão ali agora Com o Super Art também o Ryu Saiu muito bem o Jamie e aí agora o Ryu levou melhor, ó Paciente, né Esperando aí a oportunidade perfeita Poder atacar Porque o Jamie, como ele tá muito esperto Ele tem que saber ob... Ele tem que conseguir observar mais, assim O que o componente tá fazendo Ser mais paciente, entendeu? Porque o Jamie, ele é muito agressivo, ó E já começou assim Nessa luta, mais uma vez Já cola o Ryu no canto ali Toda vez que ele termina o combo, mano Olha pra você ver os macetinhos Pra gente poder usar com o Jamie Quando a gente for jogar com o personagem, né Terminou um combo ali O cara... Rolou um knockdown, né Que o cara caiu no chão Já manda aquela bebidinha Saca? Porque aí a, a animação do cara levantando não é mais ágil do que o Jamie beber o negócio, eu acredito eu, né? A não ser que role, por exemplo, um wake-up amplificado de Shoryu, que é alguma coisa do gênero Mas isso a gente teria que testar, a gente pelo menos não viu o cara fazendo E o Jamie já levou a melhor aí nesse segundo round, vamos lá Ó, controlando espaço ali com seu chute médio, ó Toda hora ele dá esse chute em médio, mano, pra poder controlar a distância e impedir o avanço do Ryu, vamos dizer, entendeu? Ó, já conseguiu ali uma bela voadora, excelente conversão ali agora com dois jabs e um Hadouken Já colou o Jamie ali no canto mais uma vez, agarrão Olha aí, ó, super esperto agora tentando aproveitar essa pressão absurda Mas o Jamie mega esperto também, cara, ó, aproveitou a oportunidade, esperou, né, pacientemente E conseguiu uma conversão pra poder sair do canto Dois jabs ali, uma conversão completa de cinco hits Jamie ainda tá numa situação complicada em termos de life lead ali Mas o Ryu tá buscando boas oportunidades, mano Tá sendo paciente, agora tá indo pra cima ali pra botar uma pressão E consegue aí a segunda luta, mano A gente pode ver que o player de Ryu também é experiente, cara Não é só o do Jimmy não Muito da hora Realmente são partidas, assim, de alto nível, cara Os caras que estão jogando aí realmente manjam, entende? Ó, já começamos ali com... Eita, bela conversão do Jamie ali agora Já mandou aquela bebidinha Tentou ali o controle de espaço, mas o Jamie acabou levando melhor no, no caso, os dois tentaram, né? Com um jabzinho, um jabzinho não, um golpe low Drive Impact ali acabou passando direto Mais uma excelente conversão do Jamie ali com bebidinha Mais um estoque ali, ele ativa, hein? O boost do Jamie, vamos ver Vamos ver se ele vai aproveitar a oportunidade ali Vai esperar um combo e mandar bebidinha Ou se ele vai fazer isso em algum momento ali durante a luta Quando o Ryu se afastar, ó Mandou um Hadoukenzão ali só mandando os golpes aéreos ali, rapaz pra poder tentar alguma conversão Ó, excelente agarrão, mano Controlou o espaço ali Fez um avanço Mandou um agarrão Já lascou aquela bebidinha ali agora Já tá com um boost, hein Já tá com um belo boost aí Agora o do Jamie Vamos lá Vamos ver o que ele consegue Life lead complicado ali Por parte do... Do Ryu, no caso, né E ele acabou tomando um overhead ali No final das contas Esse golpe dele deve ser overhead mesmo, mano Porque o Ryu, acho que ele tava abaixado Defendendo, mas ainda assim o golpe pegou Vamos lá Primeiro round ali pro Jamie Olha, esse... Cara, olha só os o que, que a gente consegue fazer com o Drive Rush, hein? Ele deu uma enganada bruta, porque ele foi pra cima, e ao invés dele tentar bater com o médio, qualquer coisa do gênero, ou até mesmo fazer um fake de agarrão, qualquer coisa assim, ou tentar um agarrão, né? Ele abaixou simplesmente e bateu embaixo, saca? Vamos lá, ó, excelente conversão do Jamie, Ryu tá no canto, situação complicada pra ele agora, olha o life lead absurdo que o Jamie tá... O Ryu realmente não tá tendo muitas, muitas boas conversões aqui nessa luta, Tá tô mostrando aqui o canal do Flawless Deku pra vocês, ó. Então, meus amigos, ó, é isso, tá, que eu queria mostrar pra vocês aqui hoje, esse gameplay de altíssimo nível do Jamie. Novamente, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o canal é esse aqui, pessoal, ó, deixa eu até chegar minha tela aqui um pouco pro lado, porque como eu dei uma ampliada, não tá mostrando direito pra vocês aqui, ó. Chegando aqui pro lado, ó, esse é o canal, ó, Flawless Deku, tá. Eu vou deixar aqui uh, pra vocês aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês acessarem lá, darem uma força pro cara, deixar um like, deixar um comentário, se inscrevam lá também pra poder conferir os vídeos, porque ele tá trazendo outros vídeos nesse sentido também. E se vocês curtiram, cara, esse gameplay que eu trouxe aqui de alto nível, do game e tal, comentem aí, porque a gente traz mais pra vocês também, porque tem outros espalhados pela internet de gameplays de altíssimo nível, assim, dos personagens, sacou? Eu vou adorar ver os comentários de todos acerca disso aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, não se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. É? Fuemos, meus amigos.